Transformado em um ser metade cabra após ser alvo de bruxaria na África. Luzes misteriosas em formação no céu. Fantasma ataca em um consultório dentista. Vulto negro em fábrica assombrada. Fantasma de menina aparece e desaparece no quintal e muito mais. Mas antes, já vou deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma.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 Eu ouvi também voz de mulher. Tu não escutou? Eu escutei. O local encontra-se alagado, muito úmido e em ruínas. Cara, que lugar assustador, velho. Aham. Salve. Salve! Boa noite! Tem alguém aí? Ah! Atrás do Jota aqui, cara! O que foi é isso, cara? Atrás do Jota aqui! Cara, de novo aqui nesse meio? que Charles. foi? Cara, cara assim. eu achei que era alguém me espiando ali, velho! Onde? Aqui? Ali, ó! Pra cá, hein? Pra cá? Tem alguma coisa aí? Passou um vulto ali, cara. Passou um vulto ali, cara. Quem viu? Passou aqui, passou pra direita, gente. Neste momento, algo sombrio foi captado. Um ser vestido de preto vagando pelo ambiente. Cara do céu, velho. Passou um vulto ali, cara. Passou um vulto ali, cara. Quem viu? Quem viu? Quem viu? Passou aqui, passou pra direita, gente. Pera, <ece> quem é? Pessoal aqui pra Ei, é é, cara que é que Não tem nada cara Não pode ser No vídeo que se segue vemos um jovem muito desesperado diante de uma visão exuberante de várias luzes executando uma formação no céu no início da manhã. It was right over my head, like what the hell is that? Ok, I'm just out here minding my own business. Filming out here at Space Fence. Uma esfera luminosa liberou outras quatro esferas que logo se dispersaram e desapareceram. A informação científica para o que vemos seria um fenômeno meteorológico ou de fato flagra de naves espaciais de origem extraterrestre? Que se segue um grupo de repórteres se dirigiram a uma casa abandonada, onde recentemente um homem ciumento tirou a vida de sua esposa e de seus três filhos, incluindo uma criança de 8 anos que teve sua face desfigurada por uma tesoura. <tos> Então, eles entraram no local para mostrar imagens da cena do crime. Foi quando de repente eles encontraram uma estranha menina de branco abaixada no chão. menina, como não bastasse, ela simplesmente desapareceu sem deixar rastros. No final, eles ainda foram expulsos pelo maníaco. <tos> No próximo vídeo vemos um jovem sendo surpreendido por atividades paranormais ao desligar a luz de um consultório dentista. Uma cadeira se moveu sozinha e logo em seguida, uma mulher de branco caminhou em sua direção. Desesperado, começou a bater no escuro. uma cena assustadora que resultou numa reação inusitada. Um banco se moveu sozinho em uma barbearia. Em seguida, todos educadamente em fileira deixaram o local. Agora retornamos ao Oriente Médio. O explorador Eab meia está em mais uma de suas explorações urbanas onde ele irá registrar fenômenos de recorrentes em casas abandonadas. Bismillah يما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يما بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سامعين مع صوت الكلاب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمّا يا أبا بسم الله الرحمن الرحيم تقيمين تقيمين النوم بسم الله الرحمن الرحمن يمّا لمحت إشي أمّا Para finalizar temos um caso bizarro registrado na África. Repare os membros inferiores deste homem, sim, ele está com patas de cabra, além de uma cauda. Na verdade, metade de seu corpo é deste animal, mas como isso foi acontecer? Segundo rumores, este sujeito teria tido um caso com a mulher de um dos maiores bruxos da região. Por conta disso, ele foi alvo de um feitiço que o deixou nesta condição. O que é que você está fazendo? Você está fazendo o